E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, eu tô aqui de volta no Clash Royale Pra trazer um vídeo épico pra vocês Pra começar, logo de cara nós vamos abrir aqui Praticamente um de cada um dos novos baús aqui E dos antigos também, vamos abrir aqui um unboxing Só pra descontrair e ver o que a gente consegue Lembrando, temos quatro, quatro cartas novas só que, só, apenas, só que apenas uma foi revelada Então se vier a carta nova aqui, eu vou cortar Ah, semana. Mas enfim, galera o que, que eu quero fazer nesse vídeo aqui? Eu quero, dessas cartas novas, apresentar para vocês o Mega Servo, eu vi que teve muita gente falando que o Mega Servo não era uma carta assim tão legal e que ela não tinha muita necessidade de aparecer no, no game. Mas eu vou mostrar para vocês ela contra muitas outras cartas do jogo, contra as principais cartas que vocês vão usar para defender o Mega Servo e para vo vocês terem uma noção de quão forte ele tá vindo aí para gente. Lembrando que o Mega Servo custa apenas 3 de Elixir, galera, e ele tá batendo de frente com muita carta, muito mais forte do que isso, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui, eu fiz umas batalhas contra, contra eu mesmo, mas antes de começar, vamos abrir esses baús aqui pra ver o que a gente consegue. Já deixa o seu like se você gosta de unboxing de baús, vamos ver o que a gente consegue aqui, só pra vocês terem uma noção da diferença entre um baú e outro, tá? Eu abri alguns baús épicos, vamos abrir alguns baús épicos, baús mágicos e baús lendários, super mágicos também, pra vocês terem uma noção e... Entenderem a diferença entre cada um desses baús aqui, beleza? Vamos lá, conseguimos bruxas, bebê dragão, bebê dra bebês dragões. Temos aqui 10 cartas épicas garantidas, ganhamos 2 mil de ouro e barril de goblin. Até agora nenhuma das cartas novas, beleza? Vamos abrir o baú lendário então. Opa! Essa aqui eu não posso mostrar, galera. Então vocês não viram qual lendária foi, mas enfim. <risos> Vamos abrir então o baú mágico, ver o que a gente consegue... 530 de ouro, dois choques, um corredor, dois magos, um mini peca, arqueiras, cabana de bárbaros e bebê dragão. Beleza. E galera, pra finalizar, vamos abrir aqui um baú super mágico e um baú daquele desafio de 12 vitórias que a gente que foi apresentado no último dia do Sneak Peek. Vamos lá. Ouro, cavaleiro, mini peca, gigantes, mosqueteiras, bolas de fogo, flechas e para finalizar, não veio lendárias, veio exército esqueleto, cara, que baú, muito ruim, cara. Cabana de bárbaros, x-bestas, cavaleiro, mago, servos, lápide, arqueiros, é muita carta que vem nesse baú, mano. Beleza, finalizamos aqui então. Vamos então pro que interessa de fato, que, que, que eu quero mostrar para vocês hoje, que é o mega servo contra várias outras cartas, vamos lá. Galera, só para avisar aqui vocês, antes de começar, o Portal dos Créditos está sorteando 20.500 gemas. O link vai estar tá na descrição, é um post no Facebook, tudo que você precisa fazer é compartilhar e marcar três amigos. Se você usar o cupom de desconto Gordinho Clash para qualquer compra no site Portal dos Créditos, você já vai estar tá concorrendo a mais 14 mil gemas, beleza? Então... 6.500 gemas pro post no Facebook mais 14 mil gemas para quem fizer uma compra usando o cupom de, cupom de desconto Gordinho Clash no Portal dos Créditos, ok? Vamos lá então, eu quero apresentar aqui pra vocês como eu fiz esse desafio aqui, como eu fiz essas batalhas pra vocês entenderem como, como vão ser as, como feitas as comparações basicamente eu coloquei os... É... Eu fiz duas batalhas eu mesmo batalhando uma no iPad e uma no iPhone para mostrar para vocês o Mega Servo contra as principais cartas que ele provavelmente vai ser counterado durante o game dos gameplays. Tudo que eu precisei fazer aqui, ó, foi usar cartas até eu ter o Mega Servo na mão e do outro lado eu, usa, eu coloquei várias cartas que poderiam ser usadas contra o Mega Servo, tá? Então a gente vai começar provavelmente com a Mosqueteira pra fazer uma comparação da Mosqueteira contra o Mega Servo pra vocês verem. Eu coloquei no lugar errado o primeiro, mas vamos lá. Eu coloquei o Mega Servo aqui então na parte traseira, na, na parte inferior do meu campo de batalha pra vocês verem ele, a movimentação... É, a velocidade com que ele se movimenta e olha só o dano que a mosqueteira causa nele é bastante dano, a mosqueteira vai ser uma das cartas que vai counterar bem o mega servo mas notem também que um dano que ele deu na mosqueteira, ele já tirou quase um quarto da vida dela vamos então para mais uma, mais uma comparação dessa vez o mega servo contra o mago lembrando que todos os dois estão a nível de torneio e olha só, o mago que custa 5 de elixir Morre e dá, consegue dar apenas dois danos no Mega Servo. Deixando ele com 50% de vida. Então pensem. Então pensem comigo, é uma troca muito interessante você fazer o Mega Servo contra o Mago. Se o seu, se o seu oponente tem um Mago, você colocar o seu Mega Servo vai ser uma troca excelente para você. Você vai sair com dois Elixir na frente com o seu Mega Servo com 50% de vida. Se os dois, é lógico, estiverem aí no mesmo, no mesmo time de você colocar, né? Ou se você conseguir fazer o seu Mega Servo, é, não ficar com aquele 1 um segundo de delay na hora de você colocar ele, obviamente. Le, é, levando em consideração que os dois estão sendo colocados no mesmo momento. A próxima comparação vai ser com o Bebê Dragão, que é uma carta épica, que custa 4 Genshiro, o Mega Servo é uma carta rara, que custa 3. Então vamos fazer uma comparação aqui, o Mega Servo contra o Bebê Dragão, vamos lá. Vou colocar os dois ao mesmo tempo e notem como o Mega Servo vai ter uma vantagem absurda sobre o Bebê Dragão, galera. O Mega Servo mata o Bebê Dragão rapidamente, o Bebê Dragão não consegue tirar nem metade da vida, consegue, na verdade, tirar metade da vida dele apenas, e o Mega Servo consegue eliminar o Bebê Dragão. Ou seja, uma troca, mais uma vez, muito eficiente usando o Mega Servo. Para aqueles que falaram que o Mega Servo não era uma carta muito boa... Ele tá provando aqui o contrário, exatamente, porque ele tá sendo excelente para você utilizar contra trocas, principalmente contra cartas medianas de vida aí, por exemplo, como um Mago, como um Bebê Dragão. Dessa vez, então, eu vou comparar o Mega Servo com a Horda de Servos. Agora sim o Mega Servo vai tomar uma grande desvantagem, porque são várias tropas contra uma, mas notem que mesmo assim o Mega Servo consegue levar dois servos do total ali de seis, né? Então não, não seria uma troca interessante você usar o seu Mega Servo contra a Horda de Servos, então mais uma troca interessante Lembrando a ordem de Servos custa 5 de Elixir o Mega servo só 3 Então ainda assim você vai estar é, na desvantagem Usando o, o, a ordem de Servos contra o Mega Servo Dessa vez agora os Servos Comuns contra o Mega Servo Então são 3 contra 2 E olha só Dessa vez o Mega Servo se dá muito maior Porque ele recebe menos dano E consegue eliminar os 3 Servos levando aí apenas 50% de dano total. Então, mais uma vez, o Mega Servo se provando aí excepcional na hora de você fazer as trocas. Lógico, vai depender muito do gameplay em si, mas contra essas trocas que eu mostrei para vocês, tirando a ordem de servo, ele tá dando um show. Vamos para mais, mais algumas comparações aqui agora então. Agora uma comparação da bruxa contra o Mega Servo e notem que mesmo a bruxa é, é, colocando os esqueletos, ela não consegue dar dano suficiente para matar o Mega Servo e ele consegue ainda matar a bruxa e ficar com um pouquinho de vida. O que eu achei excepcional, ou seja, ele tem um ataque rápido o suficiente para encarar uma bruxa e você pode usar o Mega Servo para peitar uma bruxa, porque ele tem vida o suficiente para peitar ela sem problemas. Eu achei uma troca excelente, com certeza o Mega Servo vai ser uma das cartas mais versáteis do jogo a partir de agora, agora o Mega Servo contra as Arqueiras, pelo que a gente já viu agora, é esperado que ele dê um baile nelas e olha só, ele mata as Arqueiras de nível 9, ele sendo no nível 7, é, comparação de nível de torneio mais uma vez, com um hit apenas então a Arqueira contra a Mega Servo é uma péssima troca e são a mesma quantidade de Elixir, então realmente tem que tomar bastante cuidado na hora de, na hora de utilizar porque ele mata as Arqueiras com um dano apenas Agora, eu quero mostrar para vocês como o Mega Servo vai atuar contra cartas, por exemplo, o Balão. E mostrando que o Mega Servo pode ser utilizado muito eficiente na defesa. Ele mata o Balão antes que o Balão consiga chegar na sua torre, para vocês terem noção. E o Balão tem bastante vida. O Mega Servo realmente é uma carta excelente, muito versátil, muito interessante para você utilizar... Tem uma vida ótima para a quantidade de Elixir. Tem, uma, é, tem um dano excelente para quantidade de Elixir. E também tem uma velocidade de ataque razoável. O que se torna ele uma carta excepcional no, no meu ponto de vista. Além de ser uma carta do tipo voadora. O que é mais apelona ainda, que ela pode. Ela é ignorada por muitos tipos de cartas. Por exemplo, Goblins. Enfim, dá para entender porque o Mega Servo, na minha opinião, está sendo uma das melhores cartas da atualização. Calando a boca de muita gente que falou que o Mega Servo não ia ser tão bom assim. Então vamos lá. Para finalizar o vídeo de hoje, eu coloquei aqui algumas defesas é, no, no, no baralho no, no outro baralho por exemplo aqui o a Tesla e também coloquei o Mago de Gelo para vocês terem uma comparação. Além disso, nessa batalha eu coloquei alguns feitiços para vocês verem o dano que eles vão causar no Mega Servo, para vocês terem mais ou menos a noção de como counterá-los. Olha só a Tesla contra o Mega Servo. A Tesla, como ela tem um ataque bem rápido, ela consegue praticamente eliminar o Mega Servo. Então a Tesla talvez seja uma carta interessante para voltar nos baralhos atualmente, porque a Tesla estava sendo abandonada. Mas se o Mega Servo começar a ser utilizado com muita frequência, ela sim é uma carta que é vantajosa para você utilizar utilizada contra o mega servo ela ela perde para o mega servo se você notar se você colocar ela aqui ao mesmo tempo que o mega servo praticamente mas lembrando que não é o local que você normalmente vai colocar uma tesla você vai colocar ela mais ou menos no meio então o mega servo vai perder para ela normalmente tá? Se você colocar essa carta do Mega Servo junto, se você colocar a sua Tesla em cima de um Mega Servo, não vai ser eficiente. Mas se você colocar ela defensivamente ali no centro do seu campo, ela vai ser uma carta interessante para você utilizar. Agora vamos fazer uma comparação do Mago de Gelo contra o Mega Servo. Apesar do Mago de Gelo diminuir a velocidade de ataque, olha só, ele está sendo menos eficiente, tão pouco eficiente quanto as Arqueiras contra o Mega Servo. O Mega Servo arrebenta o Mago de Gelo, não recebe praticamente nenhum dano, mesmo tendo a velocidade diminuída ele é uma troca muito ineficiente contra o Mega Servo, o Mago de Gelo contra o Mega Servo. Agora vamos partir para o Feitiço, começando pela Bola de Fogo, para vocês verem a nível de torneio, o quanto de dano um Bola de Fogo consegue dar no Mega Servo, olha só, dá bastante dano, quase mata ele, empurra ele para trás, sim, o que é muito interessante, e, e isso praticamente é o suficiente para matar o Mega Servo, porque quando ele estiver chegando na torre, ele vai ser eliminado ali com... Dois, dois tiros da, sua, da, da torre da arqueira, ele vai ser eliminado. Então a bola de fogo é uma alternativa interessante para utilizar contra o Mega Servo. Agora vamos utilizar a carta das flechas Obviamente ela vai dar muito menos dano Mas dá pra você ter uma noção De quando utilizar as flechas Às vezes o Mega Servo do seu oponente está com um pouquinho de vida Você usa as flechas pra matar ele Ou ele tá com um pouco de vida E você não sabe se vai ser o suficiente Agora você vai mais ou menos ter uma noção Vamos utilizar aqui o Mega Servo e jogar as flechas Pra vocês verem Tira mais ou menos um quarto da vida dele Talvez um pouco mais Então se o seu Mega Servo ou o Mega Servo do seu oponente Vier aí com um quarto de dano, ele pode ser Morto pelas flechas a nível de torneio, tá aqui eu tô sendo tá sendo utilizado tudo com nível de torneio, no nível 9 para cartas comuns, nível 7 para cartas raras e assim por diante, galera. Então é isso. Se eu esqueci alguma carta, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Eu posso trazer um vídeo complementar a esse. E se vocês quiserem mais vídeos como esses, quando as próximas cartas forem aparecendo, se vocês quiserem que eu faça comparações como essas para vocês entenderem como vai, como será a mecânica dos novos, das novas cartas, das novas tropas. Essa aqui é apenas um exemplo de um tipo de gameplay que eu fiz aqui com o Mega Servo. Se você gostou, não se deixar o seu gostei. Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Falou um grande abraço do Gordinho Espero ter ajudado do, de vocês e tirado algumas dúvidas Falou um grande abraço então mais uma vez E até a próxima é.